tudo bom pessoal gravar um vídeo de perguntas e respostas aqui eu tô com mais de 50 perguntas aqui que a gente vai gravando então eu vou tentar gravar um desses por semana eu vou tentar gravar quatro cinco por dia por semana na verdade para a gente poder ter aí um, um desenvolver também sem o vídeo ficar muito longo mas eu acho que vai ficar super legal e os próximos eu já vou tentar fazer junto com a Kelly da TV Record do, do Record News a gente conseguiu fazer uma, uma parceria bacana Vamos ver se ela já consegue vir a partir dos próximos, a gente já vai trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, primeira pergunta. É verdade que o consulado brasileiro vai emitir mais de um milhão de vistos para brasileiros este ano? Vai ser mais fácil aplicar esses vistos? Vamos lá, é verdade que eles vão emitir? Hum, mais ou menos, eles têm aí a, a liberalidade de emitir visto, mas quer dizer que se as pessoas não tiverem perfil, eles vão continuar negando um monte de vistos então não, não imagine que é como se fosse uma cota de ah, nós temos uma meta de atingir um milhão de vistos até o final desse ano não é bem assim nós temos muitas pessoas que estão na fila esperando renovações de vistos muitas muitas mesmo eu já vi vários números alguns dizem que são 200 mil outros dizem que são 300 mil só para renovações então assim Existem várias coisas que precisam ser colocadas em dia e as filas estão enormes. Então, o que, que, o que, que isso realmente significa? Que eles vão, sim, fazer um mutirão e vão, sim, tentar agilizar para que as agendas não sejam tão longas, tão, tão marcando o pano que vem. É, o objetivo é esse, é organizar a casa e não aumentar o número de, de aprovações. Tá? Se a pessoa tiver aprovação, ela vai ter... Hoje, amanhã ou daqui 10 dias não, não quer dizer que hoje vai ficar mais fácil e nem quer dizer que eles vão facilitar para as pessoas tirarem vistos de estudante ou visto de turismo, certo? Até porque visto de estudante eu já disse para vocês aqui tá bem complexo, tá bem complicado. Os requisitos estão extremamente minuciosos. Não tenho recomendado para as pessoas de jeito nenhum, então tomem cuidado com isso, ok? Segunda pergunta: Tenho cidadania italiana e queremos fazer um visto E2. Quais os melhores negócios para quem tem até 130 mil dólares? Bom, eu são vários negócios, né? Eu tenho vários vídeos aqui onde eu falo sobre negócios para E2, já dei várias ideias aqui para você, mas eu acho que depende muito mais do perfil da pessoa do que do negócio em si. Porque não adianta você, vamos, vamos imaginar, você tem experiência em administrar importação e exportação, você, você trabalhou sua vida inteira com importação e exportação, você vai abrir uma, um restaurante, por exemplo, você não tem expertise naquilo, né? E aí, lembra do que eu sempre falo, dos desconfortos. Quando você muda de país, quando você está num outro num outro ambiente, com uma outra língua, com uma outra cultura, com outras pessoas, você vai ter o desconforto, independentemente de você ser fluente, inclusive naquela linha, naquela língua, você vai ter o desconforto da adaptação, você vai ter o desconforto de começar uma casa do zero, mobiliar tudo, comprar garfo, faca, coisas simples do dia a dia vão gerar um desconforto, como ligar luz... É, ligar água, ativar um serviço de internet, vai gerar um desconforto, mesmo que seja pequeno e rápido, mas vai gerar. Então, lembrem sempre disso, quanto mais atrelado ao seu know-how, à sua expertise, melhor você vai estruturar esse business. E quando a gente fala de visto E2, eu costumo falar sempre nas aulas que eu dou de pós-graduação. O melhor cenário para você imaginar para um visto E2 é comercialzão mesmo. Visto E2, quanto mais comercialzão, melhor. Tá? Imagina o seu Manuel da padaria com a caneta atrás da orelha com um bloquinho de anotação anotando ali controlando alguém que tá o vendendo pão o, o padeiro que tá fazendo pão a moça que tá limpando o chão da padaria o outro que tá fazendo ali o sanduíche na chapa essa esse cenário não o cenário de padaria mas só figurativo para vocês entenderem esse cenário comercial é o cenário ideal para para um visto 2, dois tá bem comercialzão mesmo isso é um cenário bacana para um visto E2 então você pode imaginar qualquer business da forma mais comercial possível balcão prateleira porta para rua ponto comercial contratação de pessoas estoque venda comercialzão ali mesmo troca de mercadoria por dinheiro e dinheiro por nova mercadoria isso é um cenário bacana para visto E2 muito office muito fechado muito recluso sem um, um comércio mesmo acontecendo é mais complicado para a gente explicar num business plan de visto E2 e num processo de visto E2. É possível? Sim, tem vários clientes que, que fizeram também essa parte comercial, interno escritório. Mas é muito mais tranquilo passar um E2 comercialzão. Isso é o que as pessoas precisam entender, certo? Quanto mais comercial... Melhor chance da aplicação e resultado positivo de um visto E2. Outra pergunta que ele faz aqui é que ele comenta que os filhos e a esposa não têm a cidadania italiana. Não precisam, né? Eles podem ter cidadania de qualquer país que eles quiserem, desde que o titular do processo tenha a cidadania do país que faça parte do Tratado de Navegação e Comércio com os Estados Unidos. Terceira pergunta, Daniel: você acha que o mercado imobiliário americano vai cair em 2023? Os preços subiram muito desde 2019, existe uma possível bolha a caminho? Bom, vamos lá, eu, eu concordo e discordo das pessoas que, que falam sobre essa questão dessa bolha, né? Então vamos lá, primeiro, bolha igual de 2008 é o que todo mundo tem muito medo que aconteça. Não, não vai acontecer, definitivamente, ponto. Tá? Isso é, é, é, uma, é uma, uma certeza, isso não é um, uma possibilidade, não, não vai acontecer igual a 2008. Foi uma situação totalmente atípica, totalmente diferente, totalmente é, fora do, do, do, do planejado, aí, do, até do racional. Foi uma idiotice que aconteceu lá. Mas tudo bem, vamos, vamos falar o que está acontecendo agora. Nós estamos vendo em muitos estados dos Estados Unidos, principalmente Califórnia, Nova York, Massachusetts, é, Flórida, a gente tem visto aí um aumento exagerado de pessoas buscando esses lugares. E quando você tem um aumento exagerado de alguma coisa é a tal da lei da oferta e procura. né? Obviamente os preços sobem e depois os preços voltam ao normal porque você as pessoas se empolgam nessa né? é realidade do mercado as pessoas se emocionam elas se empolgam ah, ali tá dando dinheiro então vamos construir 30 milhões de casas lá mas hum, só 10 milhões de pessoas querem se mudar para aquele lugar não vamos fazer 30 porque a gente ganha dinheiro e aí as pessoas vão investir isso aqui é aí que começam os problemas né E a gente começou a perceber que em alguns lugares começou sim a ter uma uma uma super de coisas que que não valiam aquilo né você pode é, você vai por exemplo em Orlando você vai chegar em Orlando você vai comprar uma casa de um milhão e meio de dólares é uma casa mais ou menos né não é uma mega mansão top plus mas no Texas você acha mega mansão top plus por um milhão e meio de dólares entendeu então Quer dizer que valorizou mais do que. Não, quer dizer que oferta procura. Você não. O custo ali acaba sendo maior. Ou é na Califórnia, que é mais insano ainda do que isso. Nesses lugares específicos, a gente vai ter um ajuste de mercado. Por quê? Porque muitas pessoas estão saindo de lá, justamente por causa dos custos e estilo de vida e tudo mais. Elas estão saindo e indo para outros lugares, que são mais é, dentro da realidade. Esses lugares dentro da realidade, eles vão subir um pouquinho o preço, como aconteceu no Texas. Né? A gente viu aqui uma variação, e eu falo para vocês que eu vivi isso. Nós tivemos uma variação aqui de 1,5% a 2%, 3% em alguns casos, média mas de janeiro para cá a gente já viu cair esses 3%, subiu 3% em dois anos, 5% em algumas cidades, é, mas em janeiro já caiu de novo, agora a gente começou a ver já, já voltando à ao, ao, engrenagem normal do, do, da, da estrutura e imagino que em outros estados vão acontecer a mesma coisa, né? mas não quer dizer que você vai ter uma ah, nós vamos desvalorizar os imóveis, vão comprar imóveis por um dólar como a gente via em 2008 lá, porque os bancos estavam entregando em troca de pagar as despesas de reforma do imóvel é, isso a gente não vai ver Tá? então eu não, não acho que isso vá acontecer ainda acho que alguns estados estão bem acima do que eles deveriam ter mas eu acho que vai ser uma questão de tempo aí para a coisa voltar ao patamar normal ou eles vão perder né? necessariamente eles vão acabar perdendo para outros lugares principalmente agora onde muita gente está fazendo trabalho remoto e tem funcionado super bem das mais diversas áreas de atuação é só ele pegar a mala dele para um outro lugar onde ele vai ter um custo de vida menor e mais dinheiro vai sobrar no bolso dele. Então eu acho que é uma questão de tempo para o mercado se ajustar. Eu não tô, não tô, não tô enxergando uma bolha explodindo do dia para noite por causa disso, não. Última pergunta. Para fazer EB2 com ajuste de status eu preciso esperar nove meses agora? É verdade isso? Uh, não não é. é o EB2 você pode protocolar a qualquer momento você pode protocolar hoje se você quiser um EB2 né que é o 140 o processo o corpo do processo em si porém para você poder fazer o ajuste de status você precisa esperar o priority date do seu processo hoje se vocês olharem no Visa Bulletin vocês vão ver que o ajuste de status tá o, o, o priority date né o action date ali ele tá para julho de 2022 então quer dizer julho é, agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março. Nós estamos em abril, então são nove meses. Hoje... Quer dizer que amanhã esse Priority Date não possa simplesmente encurtar para dois, três meses? Pode. Quer dizer que depois de amanhã ele pode subir para um ano? Pode também. Isso é uma coisa que tem prejudicado muito as pessoas e foi uma surpresa que aconteceu as pessoas que estavam esperando para protocolar ajuste de status agora num processo protocolado no começo do ano. Isso vai, vai tumultuar o meio de campo. Essas pessoas vão ter que arrumar forma de, de se manterem legais com status legais dentro dos Estados Unidos. Tá? Então isso é uma preocupação, sim. Mas o, o Priority Date, o Action Date, é muito normal a imigração colocar alguns Priority Dates com, com datas retroagir, depois eles voltam, depois vêm para a Current de novo, aí fica corrente um tempo, depois vai de novo, depois volta de novo. Não é a primeira vez que isso acontece no EB2 e nem vai ser a última. Então eu, eu, eu sempre sugiro às pessoas, conversem com seus advogados e façam o planejamento de acordo com o que eles querem. Eu tenho visto muitas pessoas, ah, mas eu preciso ir para o Brasil porque eu... Quero visitar minha mãe no aniversário dela quando você faz um planejamento migratório. Você está sujeito a esses tipos de, de situações que não dependem do advogado, não dependem de você, depende da USS, depende da, da norma de, de imigração. Então pode ser que mude, né? E você precisa se adaptar a ela. Lembrem disso, não coloquem o status de vocês em risco depois consertar status estourado é muito mais complicado e caro então não façam isso conversem com seus advogados eles vão estruturar o melhor caminho para vocês para manter o status legal de vocês e aí na hora que abrir o action date aí o priority date vocês podem fazer o ajuste de status de vocês tá mas protocolar processo EB tá liberado a qualquer momento o problema é o ajuste de status Certo? Bom, é isso. São essas quatro perguntas para hoje. Vou tentar gravar mais. Tem uma surpresa para vocês. Eu acho que nessa quarta-feira vou tentar fazer nessa. Se não der nessa, a gente vai fazer na próxima. É uma pessoa nova que vai participar aqui do nosso canal. Eu espero que vocês gostem. Vai ser uma surpresa super legal. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.